Olá Paz, tudo bem? Hoje eu tô com uma convidada aqui super especial de um treinamento que eu fiz de oratória que fez muito sentido para mim. Eu pedi que ela dedicasse um tempinho pra gente. É a Patrícia Cáceres, ela é fonoaudióloga, ela, além de dar treinamentos, é, tem um programa na Band News FM. Ela sabe tudo sobre voz e a gente vai falar um pouco aqui sobre grito hoje. Um assunto que os pais pedem muito e a gente vai falar. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vinda a essa audiência de Pai para Paz. Muito obrigado, viu? Oi, Léo. Oi, pais que estão aqui nos escutando. Eu também. No dedo, eu também sou uma mãe, uma super mãe. O meu filho já está com 14 anos, tem os um desafios da adolescência, mas eu sempre acompanhei muito perto isso. E todo esse briefing que o Léo está falando, meu de fonodióloga, professora de oratória, colunista da Bandilha FM, o que eu tenho mais orgulho de dizer é que eu sou mãe do Alberto Felipe. Ah, é verdade. Eu tenho para esse grupo de vocês, porque a gente estuda comunicação, né? eu estudei a fonodiologia, eu já tinha esse foco na oratória, mas no caminho da fonodiologia a gente teve muito contato com essa relação mãe-filho, pai-filho, desenvolvimento. Quando eu estava perto de ganhar o Albert Filipe, Léo, eu estava me formando na fomentologia, que é a minha segunda profissão. E faltava seis meses para me formar, eu estava grávida, então eu fiquei degustando todo, todo, todo, todo, todos aqueles ensinamentos do desenvolvimento infantil, da voz materna, que a gente vai falar aqui sobre grife, voz, até amamentação. Então, eu tenho muita afinidade com esse grupo de vocês, onde eu participei da sua live, que eu amei, e eu me sinto... Eu, eu, eu não apenas como profissional de comunicação, que nós somos o é Zéu, comunicação eficaz, que a gente é com sucesso em todas as áreas da nossa vida, mas como mãe, porque eu fiz questão de amamentar meu filho três anos. Então, só aí eu resumo para vocês que eu faço parte dessa tribo, viu? Que legal, Patrícia, é verdade, realmente. Eu também gosto muito de falar isso: que além do seu pai, seu pai do Miguel, e vive essa experiência ela realmente não tem preço. É muito legal, é muito bacana. Gostei muito desse assunto inicial, que a gente nem tinha combinado sobre a amamentação, sobre a, a voz para a maternidade. Adorei isso, adorei. Vamos falar de gritos, depois a gente fala mais disso daí. Porque... O grito, Patrícia, as mães falam muito para mim, comentam muito é, sobre o grito. E eu queria que você abordasse um pouco até da questão fisiológica do grito, como é que é, é, ele, ele atua na gente, como é que isso realmente é difícil de trazer o resultado que as mães efetivamente querem, as mães e os pais querem quando estão gritando com os filhos. Né? É, o grito ele é um reflexo muito forte da nossa laringe. É um reflexo de força. É, a nossa laringe, ela, na, na evolução do ser humano, é, a gente não tinha nem laringe, laringe. Ele é um sínque de força. A gente produz isso aqui nas pregas vocais. Se a gente tocar aqui no gogó, onde ficam lá as pregas, as cordas vocais que a laringe estiver, é, a gente vai sentir vibrar. Só que antes... Muito, há muito tempo atrás, a gente não tem registro disso, porque não existia escrita. O ser humano não tinha nem a fala, tinha esse som, que é voz. Então, aqui a gente já começa a primeira consciência nossa, que voz é uma coisa e fala é outra. Vale. O grito é uma fala, quando tem linguagem, ou é apenas uma vogal, com uma voz, que é um som bem alterado, uma intensidade, com decibéis muito forte. E é uma agressão. O ser humano, quando está com medo, desesperado, ele grita, ah, é o favor. Então, é um sintetismo de força. Quando a gente está esperando alguma coisa, faz... É muito primitivo. É, quando a gente vê o nosso filho fazendo o número 2 no banheiro, a gente... É, então, a laringe tá ligada a um sintetismo de força, antes de ser linguagem. a gente está fazendo força e é muito primitivo. É muito animal, é muito brutal. E o grito é isso, é um reflexo. A gente, a gente entra, além da fonozoologia aqui, Léo, no campo da comunicação não violenta, da afetividade, que é tão importante para a gente, né? Mas é importante saber que antes de ser uma agressão para o nosso filho, que vai escutar aquele berro que agride o tímpano dele e dá uma impressão de violência e de agressão, de falta de controle, e disso também uma agressão para o falante... E isso é importante falar aqui. Assim. Eu começo a falar, falar me interrompe, Léo. Eu vou falar da, da agressão para falante, e você vai me interrompendo, senão eu falo mais. Não, não. É, Patrícia, tá super legal. Assim, eu, você falou algumas coisas do grito, que que é realmente da fisiologia dele, e que, olha que fantástico, você faz força para gritar, né? Foi o que você falou, é uma força, é uma é uma agressão ao seu próprio corpo quando você grita. Então, quer dizer, se você já é assim, você imagina quando chega na outra pessoa. Chega, e chega com, com os desse 10, e com essa, esse som, essa emoção de desespero. A gente quando grita, é, a gente dá uma trombada nas nossas pregas tocais, né? A gente não sente dor nas pregas vocais, a gente pode estar gritando ah E não sente dor, calarinho, ainda, não tem animação de dor, é um caminho de ar ah. Nossa voz, tanto grito, nossa fala é uma expiração sonorizada é quando passa o ar ali, as pregas vocais vibram E faz o que emite o som, a nossa sonoração no o grito é uma trombada Então, é, a gente não está sentindo a dor Mas mais adiante, uma voz que a gente considera abuso vocal e mau uso, com um abuso vocal, de uma tomada, mais adiante, esse falante pode ter os nódulos, que são chamados os calos, entregas vocais, e outras operações de como o roquidão, que está aliado a essas operações de voz. Então, para a gente entender um pouco o que é o grito na, na, no entorno do falante, a gente não. faz aquilo batendo bate as mãos. Se gente bate a mão aqui pertinho, o então, é bem fraco. Agora, se eu afasto bem... A mão é mais forte. Se eu fizer só uma vez, faz uma vez, Léo, pra mim. Afasta bem e bate a mão forte. Vai. Isso. Você sentiu um pouquinho a palma da sua mão? Senti. Faz a diferença? Faz aquele fraquinho, que seria a voz mais baixa. fraquinho. Agora, afasta bem, Léo. Afasta. Dá uma... Olha Ai! Porque okay. uma vez, um corpo, uma emoção que a gente sente na palma da mão. Porém, as nossas pregas vocais, ou cordas vocais, quando a gente fala das mulheres porque são menores, elas têm uma frequência, que eu estou falando em frequência, em hertz, Uma frequência de luz. O que isso significa? Que elas vibram por segundo, por segundo, no simples é... Em média duzentas vezes por segundo, entendeu? Uma falada! Quando eu estiver gritando, a cada segundo que eu mulher, eu tenho uma média de duzentas dessas pauladas. Ai, ai, ai, ai, ai. Os homens têm as pregas vocais maiores. Deixa eu ver, você tem gogó aí, não tem, né? Deixa eu ver se tem um gogó. Ah, é que na adolescência, quando muda a voz, fica grossa, você sobra o tamanho das pregas vocais, às da voz, Legal. e aí a cartilagem faz a taquia. Assim, assim, então, a existência tem esse Então, o de vocês é maior. Por isso é mais pesado. Tem média dois centímetros. É tudo muito delicado na laringe. E aí, se você é mais pesado, a frequência é menor. Vibra, em média, cem vezes por segundo. Mas, mesmo assim, num é grito do par, cem hertz, cem vejo beijo, o segundo vive essa prega vocal no grito. Então, agride o falante, a, a saúde, a anatomia do falante, sem sentir dor na hora, depois a gente fez o som dessa, dessa agressão, que é a roupidão, por favor, mas agride o ouvido da criança é. por essa agressão. E agride outra coisa também. O, quando a gente fala em acessibilidade e aí é para abrir depois, só para finalizar aqui agride a vida é nossa emoção. A gente não se controla, a gente não tem, não tem um comportamento assertivo, e faz, que emite essa agressão, esse descontrole com então alguém que é até mais frágil do que a gente, os é nossos filhos. A gente se sente muito mais agressivo em tem fisiologia de prega vocal. A gente sentiu a nossa impotência, o nosso descontrole, a nossa falta de, de firmeza, e isso realmente nos deixa com culpa e pior ainda, depois, Patrícia, legal. Aqui no final deu uma travadinha, mas o... você falou duas coisas aí, das várias, que eu consigo relacionar aqui mais, mais rápido com os pais. Quer dizer, como que naturalmente já é agressor, né, o grito, assim, naturalmente, eu digo, fisiologicamente para nós ele já agride. Então, quer dizer, não é uma coisa que é natural, né, quer dizer, eu ouço muito isso dos outros pais, Patrícia. Fala assim, ah, Léo, e foi por isso que eu comecei esse trabalho. Fala, a gente sabe que é errado gritar, mas não tem outro jeito. Se não for assim, ele não ouve. Eu escuto muito isso. E quer dizer, isso na verdade não, é, não existe. E aí a gente vai para esse segundo ponto, que é o que você falou, que é o da emoção. Né? Então quer dizer, quando a gente grita, a gente tem que olhar para dentro. Que foi o que eu entendi, que, pelo que você falou. Olhar para dentro, para ver o que, que dentro da gente, a, a gente está se sentindo incomodado, não está conseguindo transmitir a mensagem, que a gente está utilizando o grito, com esse aspecto de força para poder fazer com que o outro é, é, seja entendido dessa forma, diríamos, até brutal. Então, quer dizer, muitas muitas vezes dentro da gente é a questão do cansaço, do da raiva, da culpa, coisas que são nossas, do dia a dia nosso, e a criança numa posição até, como você disse, de impotência devido a alguma coisa que ela fez, alguma regra que de repente ela não respeitou, mas porque ela não entendeu. Né? porque não foi falado pela, de forma assertiva, por exemplo, clara, objetiva, vai e grita com a criança. Quer dizer, a mãe e o pai que estão assistindo a gente, que porventura utilizam dessa ferramenta, é, nesse momento, eu acredito que a maior dica que a gente pode passar para eles é de parar um pouco e realmente perceber dentro dele o que está que acontecendo. Seria por aí? É por aí, é interno. Porque a linguagem mitiva. o ser humano não tinha linguagem. Eu sempre de força. Então, é o reflexo. Só que a mensalidade vai enfatizar a sua mensagem não são os ideias, não é o volume. Ah, E quando a pessoa ouve um grito, ela já se fecha totalmente. Ela não vai escutar a mensagem. Não adianta. O que vai enfatizar a mensagem são outros parâmetros de voz, como entonação, aquela contação de histórias, quando a gente está lendo uma história, a gente pode é, perceber como que a gente faz musicalidade na nossa voz. Dentro, falar um pouco mais devagar. E a voz que dá poder, que dá firmeza, é aquela voz que a gente mexe não no volume, mas nos graves e agudos. Falando mais grave, eu consigo falar até mais baixo. E quando eu vi isso, esganiça, E fica mais fino! Eu falo mais baixo, fica mais grosso, mais profundo. E a voz poder... Eu usando musicalidade uh, e até ficar uh, no mesmo nível do olho daquela criança, eu posso me abaixar e falar com ela no olho, eu não estou me debatidando, eu estou tendo respeito, eu estou tendo ênfase, cara, e falando hum, grave, grave no sentido de mais grosso, para falar mais grosso, que é grave e mais profundo, para é falar mais baixo, que não é Falando Eu sou uma falonjosa que fala demais. Eu quero falar sobre essa coisa do inferno. Fala, Léo, né? Pimenta aí. Não, legal. É, isso aí que você falou faz muito eu sentido. Eu sou apaixonada pelo tema, você viu? Eu, eu não ouvi, Patrícia. Repete. Eu sou apaixonada pelo tema. Você tem que me, me, me cortar. porque. Nada, não, a gente não pode faz mais, fazer mas... outros depois. Falar mais também, entendeu? Tranquilo. É. Essa, essa questão que você falou do do grito, de, de firmeza. Né? Eu acredito que é isso, né? de firmeza. Até a voz tem que estar tá firme, né? ela tem que estar tá impostada, ela tem que estar tá num tom que seja adequado, que a criança ouça, mas com firmeza. Para transmitir verdade, transmitir certeza, credibilidade. Né? E quando o pai grita, é, é, transmite justamente o contrário. Né? Transmite insegurança, desespero, transmite algo que a criança realmente, igual você disse, ela não vai ouvir, ela vai assustar, né? ela vai... Ou vai gerar um medo ou uma ameaça para ela e, muitas vezes, dá certo porque ela fica com medo. Não que ela tenha entendido. É por aí? É. Sim, aí, é por aí. Aí a gente quebra a linguagem. Quem fica com medo vai para a mentira. Uma das grandes causas da mentira é o medo. É a vaidade medo. Quando a gente tem medo, a gente mente. Essa questão interna da voz é muito importante que você está falando. Da voz é a nossa linguagem, para nossas nossas negociações, o é que a gente está falando aqui. Porque a voz é o um reflexo da nossa identidade. Cada um tem a sua voz. É a expressão digital. De cada um. A gente fala esse timbre, como um papel timbrado. Cada um tem a sua. E quando a gente nasce, é a primeira manifestação uma de poder. A gente primeiro inspira, essa respiração passa para a Aérea, que era a, a, a plática, né? Uhum. E, e passa, ele inspira, e aí. A segunda atitude do ser humano quando nasce é, um, é voz, que é o choro, que é uma expiração sonorizada. O choro é voz, a é voz, então a nossa voz ao longo da nossa vida, ela vai demonstrar o tempo todo que nós temos como estamos nos representando e como estamos nos sentindo. E aí vem o você... Quando a gente começa a entrar em campo da conversa, da negociação, da influência, não é só nesse, nesse som dessa voz e nessa palavra, temos saber internamente como a gente está, Acho que você contou muito bem. É, tem o William Ulley, que é o um, é um mago da negociação, quem usa que é, esse tema, passa por ele, e ele tem vários livros de série sobre negociação. Mas o último livro dele, que as pessoas mais atenciam é... é de, de, de, de, de, como chegar ao fim com você mesmo. Que você está é falando aí dela. Ai, que legal! Gente, dica de livro, hein? Isso é bônus, hein? <risos> é como, como chegar ao fim com você mesmo. Porque é, você saber, é, como pai, o que, que é fundamental, o que, que você está é, ensinando... É, mostrando a ele e é, nessa, nessa negociação, o que é importante? Quando você dá força que é legítimo, você vai mais tranquilo, você vai firme e não precisa do desespero do grito. É, e outra, teve uma dica que eu achei muito fundamental ainda, a gente achou assim, maravilhosa para parar um pouquinho na hora. Do que Legal, Patrícia, que legal. É, nossa, esse igual você falou, esse tema dá muita conversa, né? Dá para a gente falar muito disso. É, da, nossa, foi muito bacana a gente falar de tudo isso. Como eu, disse, é, eu já tinha essa impressão do grito de como que ele que ele trabalhava, de como que, que ele era agressor, mas ouvindo você falar até no treinamento, sabe? Eu percebi, eu internalizei isso falei isso. Assim, nossa, o grito ele é agressivo desde a sua origem. Desde a, da sua como ele se forma fisiologicamente dentro da gente. Então quer dizer realmente não faz muito sentido gritar para gerar o aprendizado ou para gerar a instrução. Isso não funciona. Então quer dizer nem fisiologicamente ele ele tem sentido desse jeito. E muito bacana você falar isso. Muito legal ter você aqui para poder falar isso. Eu queria te agradecer muito por você ter disponibilizado um tempinho para poder falar isso com a gente. Eu sei que o tema ainda dá Muita conversa. Eu quero marcar outras para falar de voz, de amamentação, de gravidez, de comunicação, que é eu sou apaixonado também, então acho que isso faz muito sentido para os pais, acho que é muito rápido para eles modificarem comportamentos, modificarem, até contribuírem mais para quem serão os filhos dele no futuro, que, os filhos que eles querem que sejam, eles são moldados pelo comportamento que eles têm por meio da comunicação, então... Eu acredito muito nisso. Acho que é o inicial, o despertar inicial deles. Então, se você se dispuser, a gente vai falar muito mais vezes. Eu adorei. Ó, esse seu trabalho é fundamental. eu sempre falo lá nas aulas de história, eu desenvolvo essa comunicação em palestras, em treinamento, mas eu sempre digo que o meu filho não é fácil. Eu entendo a dor. de entendo a mãe, na hora de querer ensinar, de fazer alguma coisa, eu entendo essa dificuldade, porque eu sou uma mãe que não faço tempo de diálogo com o Então, eu considero eh, esse é meu trabalho, e é, toda essa turma que eu disse, que a gente fica, que está buscando essa comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, é fundamental. Isso, para mim, que você faz é sustentabilidade. É parte de que ter esse diálogo, o conflito é fundamental. Se a gente está em paz, em diálogo, em casa. E às vezes a gente tem discursos mais lá fora, nós não conseguimos. ir com o filho. E eu digo isso porque eu também não consigo. Sim. Então eu me considero mais uma seguidora sua e eu muito esse trabalho porque o meu não dá conta. Eu preciso é, que a gente, que nós todos tenhamos essa consciência, que a gente desenvolva o um diálogo em casa com os nossos filhos no um dia de dia. Legal, Patrícia. Obrigado. Eu também eu aprendo muito no dia a dia, aprendo muito com os pais, com mães igual você. E eu te agradeço muito por ter participado e logo a gente vai marcar outra, tá bom? Um beijo. Obrigado. Tá bom, Léo. Né? Prazer. Um beijo. Beijo.